E qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento? A carta do discipulado. Vamos complementar com esse outro tarô. Ares, tem alguma situação trazendo aprendizados que você pode não estar enxergando nesse momento? Pessoas que você nem imaginava te trazendo lições, conhecimentos ou ajuda? De modo que você veja que o externo delas é apenas um detalhe. E por mais que estejam errando, ainda assim tem algo para te passar. No sentido de despertar crescimento, insights e evolução. Mas o domínio da situação é seu. Para saber o que fazer, como reagir com base no que você está passando. Talvez você esteja em um momento de tomar alguma decisão e se sente impedido de fazer isso. Seja porque você olha para a situação, mas não sabe por onde começar, tem dúvidas entre se manter onde está ou de correr riscos. É, só você pode retirar a venda que tampa a sua visão, não te permitindo avançar em meio aos conflitos. Tenha força de, nesse primeiro momento, observar de um jeito neutro o que está acontecendo e o que de lição você pode pegar dessa situação para que você consiga quebrar as barreiras de um jeito leve, sem brigar com a vida ou com você mesmo, um, não lutando contra, mas dissolvendo no vento essa etapa e seguindo com liberdade para o próximo degrau. Tá bom? Vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Elevação. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si mesmo e viva em si o um momento de entrega ao seu ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho da elevação, que é exatamente como falamos na leitura. É nesse momento de conflitos que você consegue analisar o que de melhor você pode tirar dessa situação. Tomando aí o impulso de se elevar, de crescer e fluir com a vida, certo? Gratidão.